Bom, se você estava mexendo no teu Instagram, trabalhando ali no feed, seguindo pessoas, seguir pessoas, e de repente, aquele bum, a sua conta foi suspensa. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem não me conhece, me chamo Miguel, sou gestor de tráfego e estrategista em escala de negócios digitais nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo, eu vou abordar com você, um tema muito procurado, muito buscado, até pesquisado aqui no Google, então eu resolvi trabalhar esse conteúdo, tá? Deu muito trabalho pra mim poder chegar nesse ponto, tá? Esse conteúdo aconteceu de forma real comigo, então eu pesquisei e eu vi, percebi que você tem interesse nesse conteúdo, vou te mostrar e te ensinar na prática como que você faz para recuperar a sua conta que foi suspensa no Instagram, e então de forma real, isso acabou de acontecer comigo, desse momento que gravando aqui esse vídeo, esse conteúdo pra você, então eu quero mostrar para vocês, então eu quero te mostrar o passo a passo como é que você faz para resolver esse problema de vez por todas. E assim você conseguir, tá? Eu um acesso novamente a tua conta no Instagram. E olha, por favor, você que chegou aqui agora que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário que vai ser muito importante. E você que você já é inscrito também, também deixa o seu like, o seu comentário vai... e também compartilha esse conteúdo, galera, que vai me ajudar bastante para a gente poder crescer aqui no canal. Beleza, então sem é muito enrolação, bora para o nosso conteúdo em prática que eu vou mostrar para vocês um passo a passo detalhado esse conteúdo desse vídeo. embora. Como recuperar uma conta no Instagram, tá? Você já pode ver que tem que algumas, algumas informações aqui, bem simples, você já vai entrar nessa tela, tá bom? Você vai clicar aqui, ó, você vai digitar aqui o número da tua conta ou do telefone ou e-mail tá conforme que tu cadastrou lá é super, super importante como dica para você já bônus tá se você criou o teu Instagram logicamente com e-mail cara ele sempre pede para você confirmar o número de telefone porque já para justamente isso que caso que ocorra algum problema tão específico como este ele tem o teu número tá já confirmado então muito importante não só cria ali um Instagram e coloque ali um e-mail Tá, coloque o um número, confirma teu número de telefone. Tá, pega esse insight, beleza? Tranquilo. Agora você vai colocar aqui o número da conta. Eu vou colocar aqui ó, o número da minha conta, aqui ó. Insta, esse aqui ó, Insta.miguelalvespro. Tá, essa aqui é a minha conta que tá completamente. Tá vendo? ela tá com esse problema porque okay? eu não consigo acessar a conta, certo? Mas mesmo assim, eu vou colocar aqui a senha. Tá? tá me entrando aqui agora, tá? Vamos ver se vai logar. Ó. Logo. Tá vendo, ó? Pode prestar atenção que a conta ela Tá vendo, ó? Ela tá tipo visível. Ó, tô entrando agora no Instagram. Tá carregando. Ó, e tá vendo nessa tela já me pede para mim inserir tá o número do telefone, tá? Por isso que eu falei para você, que é muito importante você colocar o número de telefone quando você for fazer tá é a tua conta o teu perfil beleza então muito importante essa parte ok então eu vou colocar aqui o número de telefone vou selecionar aqui ó que é aqui o brasil vou marcar aqui eu vou selecionar eu vou buscar aqui a opção de brasil tal tá, essa aqui a opção aqui é o brasil e aqui você vai colocar até tá, o seu número de telefone, tá bom? Sempre sempre colocar direitinho, sempre colocar direitinho esse número, tá? Que é para não ter erro, beleza? Eu vou colocar aqui. E perfeito, acabei de colocar aqui adicionar o um número de telefone, tá? Agora vai clicar aqui ó, você vai clicar em enviar código, tá? Ele vai mandar para você um código Tá, vamos confirmar que esse código. Tá, para que ele retorne com alguns passos para a gente abrir nossa conta novamente. Beleza, vou clicar aqui em enviar código. Agora nessa tela que ele abriu, eu vou entrar aqui agora no meu celular no via SMS. Tá, que ele mandou para mim o código. Vou pegar esse código para me digitar aqui dentro. Tá bom, um código de seis dígitos e perfeito, galera. Eu recebi aqui o código. Oh, perfeito, após colocar o código, tá você vai vir aqui e clicar em avançar. Beleza, Olha só carrega uma selfie de verificação. Tá, vai te pedir que ainda para você concluir algumas etapas: tá são etapa 1, um, etapa 2. Tá? Temos aqui um código, tal que eu escreva claramente seu nome, nome de usuário, e este código é um papel limpo. Tá, isso aqui é muito importante. Tá, e aqui dessa etapa 2, ele fala aqui: tire uma selfie que mostre você segurando o papel seu rosto e mão deve estar visíveis dicas para selfie tá aqui ó algumas dicas que você pode carregar ó, você preste atenção que aqui nesses dois passos ele me diz aqui tá para mim escrever tá o meu nome né o meu nome e o nome de usuário tá com esse código ok com papel limpo um papel branco né ou seja um papel branco tá etapa 2: ele me fala aqui para me tirar uma selfie que mostre segurando o papel seu rosto e mão deve estar visíveis dicas para selfies tá então você vai fazer esse processo tá fez esse processo você clica em enviar beleza então eu vou ter que fazer isso aqui de fato talvez eu corte essa parte talvez tá mas vou tentar fazer aqui se não der você já entendeu tá bom como é que funciona beleza se não entendeu você volta aqui assistir esse vídeo novamente para você entender essa parte beleza e qualquer coisa você pode estar tá olhando aqui ó dicas para selfies você vai clicar tá? Tem aqui ó formando aqui algumas informações tá Eu tô fazendo agora esse, esse momento que já fiz o papel aqui já coloquei é, os dados que me pede beleza então vamos ver aqui ela fala que para procurar uma boa iluminação tá certifique que se que sua selfie não esteja desfocada Certifique-se de que você escreveu e esteja visível. Vamos lá, vamos, bora, vamos fazer aqui na prática. Qualquer coisa, galera, eu corto aqui essa parte, beleza? Porque é impossível. Eu tô fazendo tudo isso pelo celular para mostrar para vocês o processo, né? Como que funciona, tá? Tudo é um processo, tá bom? Não tem para onde fugir, beleza? Vou voltar aqui. Clique agora em carregar selfie aqui embaixo. Ó. Vamos pegar agora justo a imagem que eu tirei, tá? Então você vai fazer a mesma coisa, tá bom, gente? Vou pegar aqui a imagem. Ó. Acabei de tirar a foto. Clicar aqui. E ok, ó. Tá vendo, ó? A imagem já foi carregada aqui, ó. Acabei de tirar a imagem. Não sei se vai ser exatamente essa imagem, mas de aqui em tempo real, talvez não seja essa imagem assim desse naipe mas eu mostrei só para dar pra, pra você como exemplo aqui, tirei à noite essa foto que eu achei muito incrível, isso aqui achei importante que você também execute que você também, cara, tô fazendo aqui em perfeito, tá? Para mostrar pra vocês exemplo em tempo real porque essa conta aqui tanto faz eu é, recuperar como não, tá? eu tenho diversas outras contas mesmo, esse conteúdo que eu fiz pra exemplificar em tempo real para te mostrar como é que funciona o processo tá? pra você recuperar a tua conta aí no Instagram, beleza? Clique agora em enviar, tá bom? perfeito, agora vamos clicar agora em enviar ó e olha só tá apareceu essa tela agradecemos o fornecimento de suas informações e aí ele diz mais notificaremos você quando a análise for concluída se conseguimos confirmar suas informações você poderá usar o Instagram de novo se não conseguimos sua conta será desativada permanentemente tá então fica aqui bem claro ok esses pontos beleza gente então Passei para vocês aqui todo o processo: como funciona, tá? Eu fiz aqui, basicamente aqui, tá? E fiz alguns cortes aqui nesse conteúdo, cara. Merece um like demais, merece uma inscrição, tá? Então se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal porque esse aqui me dá um trabalho. Eu achei muito incrível. Né? Pesquisei e eu vi realmente que tem uma galera pesquisando, buscando por esse tipo de conteúdo. Vou mostrar pra você aqui em tempo real. Tá? Em tempo real. Então, por favor, galera, de coração, se inscreve no meu canal. Deixa o seu like e o seu comentário vai me ajudar bastante e vai me fazer trazer mais vídeos, mais conteúdos assim como este pra você, pra te ajudar aqui no nosso canal. E assim a gente se tornar uma grande família, grande aqui, de conteúdo verdadeiros em nos assim em tempo real como este para vocês beleza? então um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo